Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? A hundred grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern-day magicians. Siphoning bank accounts out of thin air. think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. What? We are not Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. de segurança e vigilância, criando uma metrópole mais eficiente. Com algumas centenas de linhas de código, hackers conseguiram invadir os servidores e comprometer todo o sistema. Muitos acharam que o ataque seria o fim das cidades inteligentes. Estavam enganados. Com operações bem no centro do Silicon Valley, o CTOS 2.0 foi implementado nos Estados Unidos e deu início à internet das coisas. 6,4 milhões de dispositivos funcionavam como pontos de coleta, mapeando e gravando nosso dia a dia, dando vida a um sistema mais seguro e mais invasivo. Mas quem estava por trás disso? O grande irmão não trabalha mais sozinho. Milhares de irmãos menores monitoram e registram seus passos, compilando seu perfil digital completo, pronto para comprar, vender ou roubar num piscar de olhos. Brinquedos estudam nossos filhos, repassando seus hábitos para os fabricantes. Utensílios, painéis e sistemas de segurança transmitem sua vida privada para as empresas. O controle do seu carro e celular podem ser tomados remotamente por qualquer um através da voz. Você pode se achar imune e ignorar os riscos, mas a sua sombra de digital já foi comprometida. As empresas de segurança usam algoritmos para monitorar seus hábitos e limitar ou bloquear a cobertura. Planos de saúde prevêem se vale a pena tratar o seu câncer. Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto, maquinando revoltas sociais em larga escala. Hoje, seus dados valem mais que a sua vida. Essa é a nova realidade. Controle é uma ilusão, sumir não é mais uma opção. Com tantas ameaças à liberdade pessoal, muitos deram um passo à frente. Informantes, ativistas e hackers entraram na batalha, colocando a instituição em xeque. Será que eles são a ameaça ou a última linha de defesa em nome da liberdade?